Beleza? Aqui é da Red Max e mostrando pra vocês o suporte de placa, o iluminador de rabeta da Evolution modelo Sportline. Esse suporte ele tem um diferencial, aliás, vários diferenciais bacanas. É, eu vou começar falando sobre a articulação dele. Ele permite a articulação. Só que ele tem um diferencial aqui, dá pra ver, vamos focar aqui, que é a trava da placa, tá? então mesmo depois de muito tempo ou se você faz ajustes ou não, é, isso, esse parafuso aqui e a porca não vão perder a resistência e deixar o suporte balançar, e, às vezes você saiu de casa o suporte está no ângulo e quando você é parado numa, numa blitz aí no ação da polícia o seu suporte está de outro jeito ou o que a gente sabe que vem acontecendo bastante agora que as autoridades quando vão fazer uma inspeção em numa blitz na moto Eles já pegam e dão aquela forçada no suporte Para ver se ele está tá com articulação ou não Se tiver, já era É multa na certa tá? Então ele tem articulação Aqui ele conta com quatro LEDs super bancos Para iluminar a placa Obrigatoriedade está na lei E o olho de gato, o refletivo também outra obrigatoriedade contida na nossa lei de trânsito aqui, então tem que ter iluminação de placa e tem que ter o refletivo aqui, o olho de gato, tá? Esse suporte, ele não precisa do adaptador de seta, né? Ele não precisa do suporte de pisca, o adaptador de seta, ele já vem na lateral dele com a entrada para setas, tá? Aqui a gente já colocou uma aqui, só de demonstração, é, uma, é uma, um pisca esportivo, mas ele aceita os piscas originais também, tá? A gente não prendeu aqui, é só de demonstração mesmo. Esse modelo aqui é um da R1, então é, todo o suporte, ele é padrão para todas as motos, o que vai fazer a diferença aqui é a base, onde vai ser instalado na moto, que varia de moto para moto, né? No vídeo, na descrição do vídeo, vai estar tá a relação de motos... Que aceitam esse suporte aqui, o Sportline tá? Não são todas as motos, mas tem uma relação boa E são várias as opções de cores Vermelho, azul, prata, dourado, verde Tem várias, tudo para combinar com a sua moto e deixá-la mais esportiva Esse suporte ele está à venda na, na nossa loja virtual www.redmax.com.br Também pelo Mercado Livre A gente aceita o parcelamento é, em até 10 vezes Sem juros, todo o site né? Só que varia de acordo com cada O número de parcelas vai varia de acordo com o valor Do seu pedido total Então tá aqui, é um suporte muito bem acabado Um suporte bem resistente Produto muito bonito Com certeza Vai deixar a sua moto Mais bonita e personalizada Ok? Um grande abraço Dúvidas deixa aí nos comentários Não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube e deixa aquele like lá para fortalecer. Um abraço, tchau, tchau.